40. E 40. quanto que 40. sai o quilo desse aqui? Meu? É. Ah, aqui é por arroba <risos> A gente vai pra outra Vamos pro outro setor agora, hein o Outro setor, hein oh. Aqui, ó, tem um maquinário com uma chapona de aço bitel. Espera aí que eu já vou. Tá no paraíso, hein, amor? Olha aqui. Muita, muita, muita coisa. Muita... Ó, o que, que você viu ali, amor? É que eu achei que era inócrita, mas é galvanizado. Um escapamento? Ó, um escape no capô, hein? Nossa! Olha o tamanho tubo de Para nego que gosta de fazer as coisas em torno, ó. Olha que. Eu não que sei então. É Olha ó, que legal! De ó, quem quiser tubo de aço, ó. É Olha aço isso. carbono, Isso. Nego que faz cutelaria, essas coisas? Né? Verdade. Sim, aqui, ó. Lá, mola de caminhão, Meu, ali na frente tem um monte de amortecedor. Sim, sim. Um monte de amortecedor. Ah, chapa, tudo quanto é tipo de amortecedor. Ó, quem quiser fazer levantamento de, é, de assoalho aí, é um chapa, ah, é, aqui, ó. Ah, é, chapeamento pra assoalho, Se quiser chapear né? o carro lá embaixo, que tiver tudo podre. Olha ali, ó. Nossa. Ó, tudo no quilo. E o ferro é bem mais baratinho aqui, ó. Baratinho, né? Vamos aqui, tem vários setores, né? A gente filmou um só, agora esse é o segundo. Quem perdeu o primeiro vídeo, só ir lá que tá. Esse aqui é bom pro escape, hein, amor? <risos> Olha, tem uns contêiner. Dá pra fazer uma casa aqui, ó. Bastante Olha. Gente, bastante gente falou que não achou no, o endereço, certo? É só procurar ASR Sucata. No Google aqui, que tem. Olha isso, gente. Aqui, que da hora. Vem com o tempo aqui, né, meu? Tem que ver com o tempo. Preciso de alumínio, ó. Alumínio. Caraca. É um mundo. Aqui tem uns negócios de, de cobre. É cobre isso? Não é né? cobre, tá. né? É latão, né? É bronze, Bronze, ó. Tem de tudo aqui, mesmo. ó Não é só para nego que quer mexer com o carro, não. Eu vou precisar de um desse aqui, ó Olha isso Esse De alumínio Esse aqui foi o que eu fiz, ó Tem já furadinha assim, ó Esse aqui foi o que eu fiz o O assoalho O tapete O tapete, isso Ó, tapete do Gol, eu fiz com um desse troço aqui, ó E tem aqui bastante, né? Tem aí o que tem, ó. Vem antes que eu compre tudo, hein? <risos> ó. Ou você vai ficar sem. Caramba, meu. Legal. Meu. Ó, os motorzão, não sei nem pra que que é isso. Legal, hein, meu? Mostra mais pra lá. Ó, alumínio, ó. Tudo alumínio, ó. Ó, os E é fácil acesso, né? A raposa. É, aí, ó. Olha ali, bicho. Esse negocinho ali que não sei. Olha essas maquinonas. Nossa, do que que será essa maquinona? As talha, ó. Acho que é talha isso. É talha, né, filho? É. Caraca. Caramba, isso aí é pra aquele negócio pesado. Olha, isso aqui deve ser um torno. Se pegar Liso. um negócio desse, não sei nem como é que liga, bicho. Olha, que legal. Muito top. Ainda não pode ver uma caixinha aqui até forçar, né? Eu tenho que Caraca, que legal. Tem que vir com mais tempo, né? É, tem que vir com mais tempo pra forçar tudo aí. Uhum. Muito legal. É coisa, hein, bicho? Olha. O que é essa coisa aqui? É extrusora. É extrusora de plástico. É o quê? É extrusora de plástico. É a máquina que, que faz, ela derrete pra, pra fazer o pedacinho de plástico depois. Caramba! Que coisa! Não, meu problema é isso aqui. Show! Deixa eu ver. Gente, é muito grande É muito grande Muita coisa legal Caramba ó, E o segundo A gente sempre entra É aquele ali ó. É um do lado do outro, né amor? Ok um do lado do é, outro. Aqui, ó. Tem aqui, ali. Ó. Quem quer uns contêineres pra fazer uma casa aí, ó. Tá no jeito ali, ó. Então, ó. Quem não achar só procurar no Instagram. ASR Sucatas. ASR Sucatas. É. No Instagram tem o endereço direitinho também, tem, né, mano? Tem. A raposa aqui, ó. 33,5. Ó, aqui, ó. É uma troca de óleo. É. ali é outra troca de óleo aqui a 50 metros tem um pontilhão do retorno de Cotia passou, vindo do São Paulo sentido interior, passou debaixo do pontilhão a primeira direita, já é isso aqui é isso aí, ó viu o caminhãozinho aqui que cai pra dentro é. tem muita muita, muita, muita muita coisa e é tudo separado, amor A tem parte... Lado, não não. Tem um motor que tem lá? não Vai lá mostrar lá Os pneus de empilhadeira ali, ó Ali tem uns vagas de empilhadeira Lá tem um monte de motor, ó tem um Aqui é né? a parte do meu Nox, ó meu é. Ah, aqui é por a roupa <risos> <risos>